Você pode pular este comercial ou dar um grande salto na vida. Torre dos Potiguaras, o mais novo MRV em Natal, na valorizada região da cidade satélite, com tudo o que você precisa por perto, um condomínio fechado de torres com elevador e lazer completíssimo, acabamento diferenciado em porcelanato e laminado nos quartos, com opção de varanda, tudo isso com entrada facilitada e o melhor custo-benefício da região. Então vem ser protagonista da sua história. Vamos conversar?